E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Braseiro E este é o Braseiro, o canal Braseiro, de volta aqui na área Vamos novamente com o nosso desafio do deck de pedreiro Muita, Um pessoalzinho falou que não valeu, já que eu, eu ganhei pro WO Vou tentar mais cinco partidas, vamos ver o que a gente consegue fazer Lembrando que vamos dar uma olhadinha o que a gente tem que pegar de grátis De graça a gente pega, Ora, lá lápide, beleza Compramos de graça muitas lápides Aqui tá o nosso deck Inclusive a lápide, entre outros, aqui ó, tudo nível 9 e a fornalha nível 12 Vamos tentar cinco partidinhas, Vou botar pra abrir esse enquanto isso Lembrando, cinco partidinhas com o deck de pedreiro, espero que vocês curtam a gameplay A outra foi bem legal, pena que as, as vitórias foram injustas Ó, é gringo, gringo teoricamente né, a, a, a, a... O, de... o nome do clã dele é Balaco <risos> Os balacobacos, então vamos ver O que a gente consegue fazer com esses louquinhos aqui Já tomei uns daninhos A minha fornalha, tá dando um dano Um dano satisfatório, vamos dizer assim Ele não tá nem dando bola pra minha... pra minha fornalha Então deixa quieto Vou botar aqui meu... Como é que é esse bombardeiro aqui? A torre de bombardeiro, sabe como é que é o nome certo? Vai ficar na vigia aí vamos começar a minar o campo de, de bicho vou largar mais uma fornalha aqui deixar ela trabalhar oh, o cara ih rapaz será que o cara largou a partida não não largou não rapaz esse não largou esse aqui, vamos... vamos largar as coisas aqui deixar a bomba explodir aí já levei uns também boa o cara não tá dando mal para minha fornalha mas a minha fornalha tá dando um daninho lá no cara e esse, esse cara aqui não é ruim, ele tem balão, ele tem bastante bicho interessante. Mas a minha fornalha tá levando ele. Veja bem, aqui sou eu pra, pra desdenhar. Aí os esqueletinhos, não, é os é bárbaros. Mete, Bruno. Que eu tô levando. Ao mesmo tempo eu tô apanhando também, né? Não combinado, eu, eu tô tomando dano aqui. Ai, Wi-Fi não, me decepciona. Agora o então, Wi-Fi, aí, cabana de bárbaros, tem as construçãozinha. eu tinha que tirar ele do caminho, funciona meu gordo. Ah, internet, eu vou perder por internet, Mentira, eu vou perder por esse caramba é um de Vai internet Aí Agora, eu vou tentar fazer uma força aqui pra ganhar desse cara Vou segurar, tentar segurar esse balão como meu deck é de construção, o balão dele acaba virando isca, né, vamos, vamos dizer assim. Porque agora eu consigo fazer uma, uma galera parte pra cima deles aqui. Eu só preciso que a internet me obedeça. Eu preciso que a internet me obedeça. Eu preciso que a internet me obedeça. Eu preciso que a internet me obedeça. Eu preciso que a internet me obedeça. Eu eu já não sei mais nem o que está acontecendo aqui Eu tô tomando um dano de graça e as minhas cartas não estão indo Eu realmente preciso que a internet me obedeça eu preciso que a internet me obedeça Que já, tá, já é difícil o desafio Vamos combinar, já é difícil essa, essa porcaria Você vai ficar me aloprando? Aí vamos ter que tentar segurar esses loucos aqui. Não acredito, rapaz. Bugagens à parte, eu ganhei uma partida honesta. Honesta, olha aí, rapaz. Ganhei do gringo do balacobaco. Nunca antes na história desse país não achei que fosse vencer. Dessa vez valeu, hein, pessoal. Não tem chororô. E ainda foi ruim, rapaz. A internet bugando. Sinal fraco, jogo cacaento Vamos coletar uma recompensa aqui. Um balzinho esperto. Essa vitória foi. Foi merecido, rapaziada. Não vem, não vem desmerecer dessa vez. Da outra vez eu admito. <risos> Ganhar de w não é legal. Ó, vamos pegando aqui. Agora vamos para a segunda partida com o deck de pedreiro. A gente enche o campo de construção. Bora mais uma. Segunda partida. Espero que vocês tenham curtido. Rapaz, ganhei essa! ganhou dessa vez. Agora posso tomar quatro derrotas Eita, nível 13. Em japonês. Eita, as costas. É cara, eu não quero nem quero nem brincar mais. Os Goblins do, do bagulhete dele já é, já é nível alto, poxa vida. É bravo. Do, como é que eu ando? Que trem ali do barril. Bom, ele é o, o, a Tesla dele, é nível 13. O Servos são é nível 13. Putz, grilo, o que, que esse cara quer com 4.200 troféus, rapaz? Certo, a a, a Valkyrie, é nível 13, vai tomar banho. Esse cara tinha que estar na... com 10 mil troféus, não com 4 mil. É encrespando para o meu lado ainda. Hein? mata todas as minhas é de família de nível 13 também. E o corredor dele é nível 13 também. Esse cara não, não tem vida, rapaz. Só jogou aqui na chicoelha. Nossa senhora, é uma chacina. Tem nem muita chance que se escolha aqui, rapaz. Cadê mata, mata. Mata! Mata! <risos> ah, não consegui dar um dano nesse... Piada, irmão Ah, vou, vou jogar uma pedra nele rapaz. Não, não queria que Agora eu vou dar um dano da pedra dele Aí ah, vai descer Ah, mardita, chupa Eu dei um dano Chupa que não ia dar dano, eu dei dano Elas lasqueu <risos> Consegui dar uma pedrada Não, ah, não tô chorando, não Aqui, ó caveirinha, caveirinha, vai na humildade, também nível 3 tá nível 11, tomei um couro, mas já ganhei a primeira rapaz internet tá indisponível, vamos mais uma, internet disponível em jogo online, não combinam aí nível 3, nível 10, ó. Dá, pra, dá pra enfrentar é o Edges, do clã Doshiractin. beleza, não quer dizer que ele seja fraco né, só porque ele é nível 10 Quer dizer que é, dá pra fazer um enfrentamento. Vamos, vamos povoar aqui as coisas. Preciso que o morteiro dê umas pedradas aqui nesses caras. Eita, pô, não menor lascou tudo. Lasco. Vai, vai, bombardei. Vai, bombardei. Essa, essa. Já se foi o disco voador. Já se foi o disco voador. Já chegou, já se foi. Esse espirituzinho aqui foi... Foi ralado. Deu, deu, deu um... Deu um, um little gas. Deu um gás Mas os, os bonecos não chegam, o mago mata tudo. Olha aí, rapaz. Esse mago nojento. Ah, matei. Ah, fia na mãe. Ele tem uma X-besta aqui, vamos ver. Ah, espírito de fogo! Ihh! Uhum! Eu vi uma tropinha mais forte mesmo! Aí, vamos levar esse Sporquinho! Mata, mata, mata, mata! Aí rapaz, agora tomou Ah, a gente tá tomou um dano de desgramento ali do outro. Tô sem construção já. Ah, você ferrou tudo! Comemorando antes da hora. Botar a torre de bombas aqui. E a Tesla aqui na frente. Aí, segura esse louco. Agora a fornalha vai desse lado aqui. Que a fornalha é praticamente o que eu consigo dar dano. No o espírito de fogo. Então vamos segurar aqui. Aí, ó. Vamos começar a povoar. Que é o que dá pra fazer. Vai, espírito, vai, espírito. Aí, boa. Vou levar esses caras tudo? Mata, mata, mata. Aí, boa! Atira, atira, atira! Ele tem medo da.. da X-besta, cara. Mas é um besta. Vem pra cá, vem! Vem tranquilo, isso faz! Ah, os porcos! Não! Os porco! Mata os porco! Mata os porco! Vai pra cá, burro! Ai, não acerto! A X-besta não chega mais! Não, quero que a X-Besta para o outro lado Não, atira pra lá a X-Besta, sua besta ah, Não tem mais nada, vamos mudar para lá Não Bom jogo, a X-Besta foi muito besta Ai, quase, por pouquinho, oh, é Edis, parabéns rapaz Vitória justa Mas essa a gente tinha chance, se a X-Besta para a esquerda só que eu, eu fui meu próprio veneno, né, eu povoei tanto o campo que eu não consegui colocar a X-Besta no canto certo. Quarta batalha, por enquanto tá 2x1. Ó, um. o oh, Liu Carl sem clã, vou mandar uma boa sorte pro carinha. A gente não sabe quem é, né, vamos ver. Aí, mandou obrigado, tamo junto, é nóis. Vamos ver o que, que ele vai mandar. Aí vou mandar, ele mandou uma construção também, ele mandou, como é que é? A lápide, né? E agora eu vou mandar, eu não, ainda não eu vou, aí, agora, agora eu vou ter que mandar A minha carta suprema de defesa, se é que dá pra chamar assim que é a minha fornalha, segura, vai ter lá as... Aí, boa Aí, mete branca lá, os bárbaros e os bonequinhos lá, o como é que é? Os goblins, lanceiros. E tem essas flechinhas são chatas, né? De, de enfrentar, mas a, a luta tá parelha ainda. Só que esses esqueletinhos são muito fracos. Tá doido. Ah, X-Besta, volta Não, não X-Besta não é o... Como é que é o nome desse trem, hein, rapaz? Eu... Esqueci. O Mega Servo. Tem, eu preciso que os Goblins acertem ele, senão a torre vai ter que te levar. Aí, boa. Leva, leva, leva. Aí, agora vai. Agora de repente eu consigo fazer um, um ataquezinho combinado com a X-Besta. Mete bronca. Aí. Deixa aí, deixa aí. Enquanto ele não der conta da, da minha X-Besta, deixa ela tirando dano. E rapaz, conseguimos fazer um, um estraguinho, vai, ah, vai, vai, vai, mais um, não, ah, agora, eu, agora já era, quero casa rapaz, meu espírito de jogo é bom, agora sim, agora vamos povoar, agora a questão é não deixar tomar, ah a droga ficou muito do lado, ah, maldição, mirei pro lado errado, vai, vai, vai, vai, vai, me levando também é Bardito. Ah, rapaz. Eu não tenho carta de de magia, né? Então vou vou povoando aqui com, com o que dá. Aí não segurando o balonzito, né? Minha Tesla vai fazendo a função. Aí, vamos. Bora, bora, bora. Botando gente botando campo. Boa. Vamos lá, vamos lá. A gente ainda ainda tá na vantagem. Vai, leva, leva, leva. leva. Aí, boa. Duas bombas, será que leva? Aí, vamos, vamos juntar, então estão, a princípio as duas, duas bagulhetes dele estão com menos vida que a gente Então vamos, vamos enchendo o campo Principalmente com a fornalha Aí gastou o gastou clone aqui, então não, não sobrou pro, pro balãozinho Vamos meter branco aqui, na verdade agora é uma contenção né? preciso, que esse, preciso que esse balão não volte tão cedo Qualquer construção que eu largar agora aqui já me ajuda Boa Aí Deixa eu ver, deixa eu ver. vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Cara, ele tinha um lava-hound na, na mão e não usava Aí, Tesla Vamos encher, tem que povoar o campo Vai, vai, vai Vai, vai, vai, volta, volta, volta, volta, volta, volta, volta, Ai, vai vai vai, vai. vai, vai, vai, tem que segurar esses molecos tudo! Vai, tem que segurar essa grandmother aí, rapaz! Tira esse Lava Hound! Tira esses molecos daí, rapaz, tá muita gente! Tem muita gente, mata! Agora ela tudo ferrous, ferrous! Segura! segura, segura, segura, segura, segura, segura acho que vamos ganhar, acho que vamos, acho que vamos ganhar ai, ganhamos, bom jogo rapaz, ganhou o 12 da partida de pedreiro 2x2 rapaz, se perder de 3x2 não vai ser tão, tão fiasquento, muito bom aos trancos e barrancos Duas vitórias duas derrotas Match point Vamos ver O Guinho Os malvados nível 10 Dá pra encarar, vamos ver Aí Ela fez um, um Combinado ali Bem, bem pesadinho Aí, pelo menos a o espírito de fogo já conseguiu dar um daninho. Boa. Leva essa tia, rapaz. Boa. Cabana de Goblins. Conseguimos emparelhar um pouco o jogo. Depois daquele primeiro.. da primeira investida. Foi difícilzinho. Como ele é nível fraco, até dá pra gente engambelar um ataque junto. Ó. Deixa eu ver Essa torre de bombas, ela literalmente Ela é só pra, pra terrestre, então A gente consegue dar um, um gás nela Aí, segura na lápide Boa então, A gente não tomar esse combo Esse combo do Aquela corredora ali que eu não sei o nome. Ai, que maldito, cara. Ele tira muito de longe. <risos> eu sei, eu uso, hein? Mata, mata, mata, mata, mata. Mata. Ah, rapaz. Fornalha. Dá um gás aí, fornalha. Tu quer. Salva a pátria. Aí. Ele já deve ter se dado por conta que meu deck é só de construção. Ih, rapaz. Será que é mandou não? Ah, vou fazer um 3x2 no W.O. Ah, não, que... não queria. Ah, que pena, rapaz. Vai manchar essa nossa trajetória. Tava tão bonita. A trajetória de... Fazer um 3x2 na honestidade. Mas a culpa não é nossa, né pessoal? Vamos meter aqui um... uma vitória bem brita. Eu não, te... Eu não, ca... Eu não cabe! Eu não cabo. Metei esses bestas aqui, acabando e tudo mais. E já era. Ô, oh, Guinho! Ô, oh, Guinho! Sacanagem, Joguinho! Me decepcionou, Hoguinho! Tá, vou, vou contar essa vitória 3x2, mas vou jogar uma, uma partida extra Só pra ver Penalguinho, alguém, vamos Vamos enfrentar qualquer outra hora aí Três vitórias Uma foi de WO de novo Tô pegando tanto WO, rapaz Que eu nem, nem acredito Vamos pegar aqui mais um Um acessinho aqui Um, um balzinho Ouro Gemas um Coringa... Como é que é o nome desse trem aqui? Coringa raro. Recrutas. Bombardeio. E um espelho. Se eu usar, será bom. O que eu não uso, não é. Vamos lá. Última. Só para desencargo de consciência. Se eu perder, fica 3x3. 3. Se eu ganhar, sou o vencedor. Not me name. Beleza. as ah, Tesla. Ah, eu odeio esse esse bicho aí que eu não sei o nome. Meus bonecos não chegam nele pra, pra atacar ele. E a... dispara de muito longe. Ah, vai na pedra também, ô morteiro. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, minhas predas não vai, só as dele. Nível 11, rapaz. Nível 11 é o mesmo nível que eu tô. E esse aí tem skin de abróbora. Skin de Halloween. Metei a X-besta ali de. De contenção. Aí. Nossa, a torre de bomba só, só serve pra dar bomba mesmo que eu vou. Tirei um pouquinho de dano. Nossa, esses caras são tá muito fortes. Eita, bomba. Olha as Lascou, lascou, lascou, lascou, lascou, lascou. Nossa, esses... Esses bárbaros aí tão, tão violentos, rapaz. Tá pensando o que? Na minha época, os bárbaros eram mais fraquinhos. Tá doido, rapaz. Deram anabolizante pra essa Gente. Ai, eu dei esse pedreiro. Cadê a peca, rapaz? E lasqueira. E lasqueira. Sai daí, seus dois. Nossa, agora ferrou. -se. Chegou os homens. Caraca, meu! Nossa senhora, esse não é o um deck, rapaz. Você é não um arrastou. Tá doido, lá se foi, desculpador! <risos> Not me name, vou aqui, bom jogo. Rapaz, patrolou aqui o meu deck de construção. Mas para não ficar tão feio, saímos do 3x3, uma de w mas faz parte, né, pessoal? O que, que eu vou te dizer? Não sou eu que arrego da partida, pessoal que vaza por algum motivo. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui, né? E até a próxima.